Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, aqui quem fala é Rodrigo. Eu sou blogueiro, escritor, designer de jogos de escritório e é, no começo desse ano eu comecei uma série é, que agora vai completar aí 28 episódios sobre é, o panorama mundial e geopolítico usando a jogada como perspectiva de análise. E a ideia é explicar como que tudo no mundo, que, que, como tudo no mundo gira em torno do dinheiro, é, as grandes decisões que afetam o nosso dia a dia por influenciar as cotações de câmbio, elas hum. têm a ver com a maneira como os países organizam seu portfólio de ativos. É, de, de todas as suas naturezas, né? os recursos materiais, os conhecimentos e também a sua é, inteligência estratégica. Né? E, e usam isso no comércio mundial e a maneira como eles se desempenham nesse jogo influencia na cotação da, das suas moedas, nos indicadores econômicos. Na, no crescimento econômico na, no desenvolvimento econômico e no ganho de de, de, é, de status no jogo estratégico mundial e, e no caso da Rússia os Estados Unidos já é, se referiram algumas vezes a Rússia como sendo um, um posto de gasolina com ogivas nucleares é, a Rússia tem uma economia que se desindustrializou fortemente desde, desde o fim da União Soviética e, e que é, é muito dependente de recursos naturais. Mas ela também tem uma, uma indústria é, militar que, que alcançou um, um patamar de, de competição que só a americana é, poderia competir e... E se bem usados, esses ativos eles podem ter um efeito econômico importante para o valor da, da moeda russa. Né? Porque ele, ele tem aqui uma forma de, de impor o valor da, da sua moeda através de uma commodity que o mundo inteiro consome insaciavelmente, que é o gás, a energia. E além de outras tecnologias a Rússia tem seu seus próprios satélites seu próprio GPS tem é, uma uma uma tecnologia de ponta nessa área de defesa que que é, de nível mundial é, e, e lidera em muitos casos né, essa parte aeroespacial aí até o Elon Musk compra equipamentos russos para para suas naves né e, e aí o que, que eu vou mostrar aqui, algumas notícias que mostram os efeitos do, do, da guerra no, no cenário econômico, no, no é, contexto econômico, como que impactou quem saiu ganhando mais ou menos nesse jogo todo, né? Então, é, para começar a conversa eu vou apresentar aqui é, um ranking recente das moedas que mais se valorizaram ao longo desse ano até o começo desse mês e quem é, lidera a lista é a moeda da Angola o Kwanza, e, e que é um país que é, pertence aí ao, ao sul do sul global mesmo né então um país da África subsaariana rico em energia é, mas que está no momento econômico político de, de organização e está recebendo investimentos estrangeiros e e tem e tem está ganhando posições nos rankings de investimento é, então é, essa guerra acabou favorecendo aí é, alguns países do sul global é, mais até do que os diretamente envolvidos na guerra. Quem, em segundo lugar, está ganhando das principais economias é a própria Rússia, que é, fez a sua principal pauta de exportação subir muito de valor com, com a invasão. É, aí depois a, vem várias é, moedas que são de países é, muito pequenos para o o peso da economia global, né, Armênia, Afeganistão, Geórgia, Tajiquistão e Uruguai. É, depois temos o real, que foi na prática a segunda moeda, depois da Rússia, das principais economias que, que ganhou, principalmente por quê? Por causa das commodities, o petróleo e é, o agronegócio, né, os derivados do agronegócio, dos alimentos, que subiram muito de preço, é, então isso encareceu as exportações brasileiras é, e depois é, as principais moedas que se valorizaram o peso mexicano e frente ao dólar, né, todas aqui comparadas com o dólar e outras é, é, economias aqui, talvez só o Iraque que, que, que é, apesar de tudo também teve um, um, um resultado Peru, né? então a gente vê que são países que, que de alguma forma é, tem alguma relação com commodities é, importantes para esse momento né? e outra notícia que mostra que quem, quem realmente está perdendo nesse jogo é a, essa que, que mostra que a nova primeira ministra britânica é, já encontra é, é, resistência aí dentro do partido, gente pedindo que ela é, peça renúncia. É, ela tentou fazer um movimento com o, o orçamento, diminuir é, a carga de impostos e pagar né, o orçamento com uma dívida de 200 bilhões de libras. É, e aí esse plano não foi muito bem aceito. Né, porque ele poderia produzir mais inflação e isso abalou a Libra, né, porque a, a condição de pagar a dívida ficaria complicada. Então, politicamente, a Grã-Bretanha não está conseguindo mais emitir muita dívida. Então, dá, dá essa impressão de que a Grã-Bretanha está chegando num, num, num limite é, de, de um cheque mate financeiro. É, essa eleição aí levou um tempão enrolando, deixaram o Bro Boris Johnson lá todo esse tempo, e aí agora não deu nem, nem, nem para ela esquentar a cadeira já estão pedindo para ela renunciar. É, então, mais uma notícia é, sobre Angola, é, se destacando aqui, mas notícia atrás do Payol, da, da Bloomberg, não dá para a gente tem muita informação, mas é... e a inflação nos Estados, no, nos Estados Unidos sendo maior que no Brasil esse é um outro dado importante, por que, que a inflação lá está sendo maior do que no Brasil o dólar não é tão forte sim, mas os, os juros lá é muito mais baixo que no Brasil é, aqui o nosso juro está em 13,75 e lá eu acho que está em cinco ou cinco e meio e então o, a expectativa aí é de que o, o juro vai continuar subindo talvez num ritmo ainda de 75 pontos percentuais e mas mesmo assim o dólar é, ainda encontra uma força diante de várias moedas é, que vem se, se desvalorizando fortemente por exemplo a Argentina que é sempre a, a, a, a pagadora da, da dívida, da conta nesses momentos que, que não consegue que, que acaba tendo que dar um default é, e, e e Venezuela e outros países como que, que não tem muita segurança financeira é, pra, pra é, injetar no mercado, né e que acabam sendo moedas sacrificadas aí quando o, o dólar aumenta os juros. Né? Então, isso é um, um, um lado aí que paga a conta, então... Mas eu não, não saberia dizer o quanto que essa conta que a Argentina está pagando tem relação com a guerra na Ucrânia. Eu acho que tem mais a ver com mesmo com a pandemia e, e a... a as medidas econômicas que a Argentina teve que fazer para custear o, o processo da pandemia e que é, resultam numa inflação que é um problema crônico já que o país tem. É, e aí vamos olhar aqui no, no gráfico mesmo né, como, que é, como que se comporta esse jogo quando a gente olha e compara lado a lado o rublo e o dólar. O rublo... É, no histórico vem vem apanhando do dólar há bastante tempo, mas acontecem momentos aqui que mudam um pouco o cenário do jogo, é, entre eles a crise de 2008 que derruba um pouco o, o valor do rublo, depois ele se recupera, mas pela recessão global que que derruba todas as, as principais economias também, as emergentes também, é, depois acontece a a primavera, a revolução colorida na Ucrânia, onde a Rússia tem que intervir, sofre sanções, depois outra queda. Aí depois dá uma melhoradinha no período Trump e depois vem a pandemia, outra queda para a economia russa. Até que com a intervenção na Ucrânia, a, a, a Rússia finalmente encerra aqui um período de baixa e, e se estabelece um valor novo com uma certa solidez quando a gente olha... É, a estabilidade que, que, que depois de junho o rublo assumiu é, de mais ou menos uma cotação de, de, de, de mais ou menos uns 60 dólares, é, não, uns 60 rublos o dólar. É, mas quando a gente compara com a libra é muito mais é, impressionante o mesmo gráfico, né? principalmente porque muito do dinheiro russo vai para Londres e volta e, e são dois polos que, que historicamente é, disputam o poder regional ali na Europa. E, e, e quando a gente olha aqui o efeito que tem no último ano é, a, a intervenção russa na, na Ucrânia, a gente vê que quem está pagando a conta, principalmente no cenário europeu, é a Grã-Bretanha, né, porque o rublo se valorizou quase 40% em relação à Libra, só nesse ano. Né, então isso é, é bem forte. E, e em relação ao dólar, a Libra também caiu bastante, né, porque caiu 17,5%. É, a inflação europeia vai ser muito mais forte porque a Europa dependia do, do abastecimento russo então a atividade econômica vai ser muito prejudicada é, fora outras repercussões aí que que levaria muito tempo para comentar é, e outra outro personagem que perdeu muito foi a, a, o euro né a região do do euro em segundo lugar né porque tem um pouco mais fontes de, de recursos e tal, é um, é um grupo que é bem bem distribuído, não, é uma ilha. É, e, e, mas mesmo assim, o euro frente ao rublo russo perdeu mais de um quarto do valor. Né, então, isso é um, é um, um dado impressionante, porque é, não, não precisou muito tempo e esse efeito se concretizou e se estabilizou também. É, olha só, como há um pico de valorização do, do, do euro frente ao rubro nos dias que, que a Rússia sofre as sanções, depois é, a Rússia obriga o, o, o gás a ser pago com o rubro. isso retorna e, e ainda a, é, recua mais o valor do, do, do euro frente ao rubro estabilizando aí na faixa de 60 é, junto com o dólar e o euro encostando aí no dólar né? então aquela vantagem, aquele status que o euro tinha um pouquinho acima do dólar é, como moeda nominalmente falando agora está perdido, a gente pode ver a Europa é, caindo até muito mais que isso e outro perdedor com esse cenário é a bolsa americana, né, que perdeu aqui só o índice Dow Jones 17,5. Por quê? Porque os custos de produção subiram. É, a, a, a pandemia ainda tinha deixado um, um, um, um efeito é, de, de desorganização na cadeia produtiva e... E ao mesmo tempo, quando sobe os juros, é, o dinheiro sai da bolsa. Então, as, as empresas americanas estão numa situação de, de, de um choque econômico, praticamente. É, tem muitas empresas passando dificuldade para conseguir ou entregar por falta de componentes é, alguma coisa, ou... É, ou porque estavam muito alavancadas né, no período do, do juro baixo e, e aí agora, é, com a alta dos juros, elas estão é, sendo dizimadas é, e aí isso, isso acaba tendo um efeito sobre a administração da empresa muito forte. É, investidores querem a cabeça dos, dos executivos, coisas assim. Mas a, a queda é ainda mais forte no índice Nasdaq, que é das empresas de risco mesmo nos Estados Unidos, que são as empresas de tecnologia. Olha, Nasdaq caiu quase 33%. Então, um terço da, da, da economia inovadora dos Estados Unidos sofrendo, é, sendo dizimada. Né? Então, é, isso é um... É um é um efeito que pode ainda durar mais um tempo, pode, essa, essa perda pode ser expandida aí, porque o, o juro ainda vai subir mais. Cada patamar de juro que subir, a, a bolsa vai sentir. E, é, e o mesmo a gente não pode dizer do, do, do, do, do efeito, né, do, da sensibilidade que a economia russa teria a esse, a esse tipo de choque na bolsa. Né? A economia russa é até mais fechada que a brasileira nesse sentido. Então, deve ter menos investidores e, é, e, e investidores institucionais que, que têm é, condições técnicas de, de entender, administrar esses períodos melhor. Né? Óbvio que tem, aconteceram muitas intervenções do, do governo na economia é, ao longo do, do período, mas é, elas conseguiram consolidar esse status é, de, de valorização do, do rubro então isso é a Rússia ganhando pontos, ganhando status no jogo mundial e, é, e causando um, um, um dano direto à economia é, britânica, americana, ao bolso do norte-americano que perdeu dos dois lados, né, tá perdendo na inflação e tá perdendo na especulação, mas principalmente na especulação porque mais ou menos 80, 90 milhões de americanos são investidores da bolsa, né, então a classe média investe lá nos Estados Unidos e não sabe muito o que faz, né, é, entra em muita, em muita roubada, em movimentos especulativos, bolhas e tudo, e... E aí, é, nesse caso, o, o Putin conseguiu morder aí o, é, uma fatia importante aqui do patrimônio de muitas famílias é, mais abastadas americanas. Então, é, e isso deve estar tá causando muita raiva no, po no povo norte-americano sobre o Joe Biden. Né? Por quê? Porque eles sabem o que, que os Estados Unidos estão tá fazendo de errado nesse processo. É, e também que, que os Estados Unidos estão tá, tá mandando muito dinheiro, né, imprimindo muito dinheiro para dar ajuda militar à Ucrânia. Já foram 200 bilhões de dólares e isso cria inflação. Tanto é que moedas como o, Brasil, como o Real Brasileiro, a moeda da Angola e vários outros países do, do sul global se valorizaram porque... É, os Estados Unidos podem até ter esse poder de imprimir dólares e, e isso dá um status é, muito privilegiado para eles. Mas eles também consomem muito, muito recurso natural e isso eles não podem imprimir. É, então, o país que tem superávit em, em produção é, de combustíveis, por exemplo, ele vai valorizar o, o o, o, a sua moeda é, já os Estados Unidos que não tem reservas não tem muita reserva e, é, e tem uma, uma sede de consumo muito maior eles ficam numa posição de cheque porque se, se eles perderem o controle aí desse consumo é, petrolífero da economia eles vão ter é, ter dificuldades mesmo imprimindo dólar é, o, o, o sistema não vai não vai conseguir se sustentar né porque as moedas dos países que têm empresas de petróleo e tudo vão, vão subir é, naturalmente né? e, mas os Estados Unidos ainda tem muito terreno para ceder aí, o império americano é grande então com isso a gente volto aqui para o mapa e, e vamos interpretar as decisões estratégicas que, que é, históricas que estão sendo tomadas aqui nesse ano de 2022 e para isso é importante recapitular rapidamente assim, o que está que, que em jogo nessa, nesse conflito né? bom, o que está em jogo é que a, a, a Rússia e a China se juntaram para fazer com os Estados Unidos, em 2012, né, se juntaram para fazer com os Estados Unidos o que eles fizeram com a União Soviética e, e, e querem fazer com a OTAN e com o dólar é, algo parecido, né, de, de colocar criar ao mesmo tempo um, um desafio militar e um cerco econômico, de modo que o, o complexo militar industrial americano seja rendido, seja obrigado a se render a, a uma dificuldade de acompanhar a corrida tecnológica, bélica, aeroespacial e tudo mais. Por isso que a gente está vendo os bilionários aí se mostrando no espaço e tal, mas é, é mais, é mais é, exibicionismo do que realmente... É, é, novas realizações né, aeroespaciais que, que mudam o jogo. É, e, e aí, quando a gente olha o, o cenário é, das alianças geopolíticas, né, a gente tem um, um cenário que, é, desde 2012, quando, quando a China e a Rússia começam a, a digamos, é, seduzir a Alemanha para entrar nas rotas da seda e, e parte do, do empresariado alemão é, simpatiza com essa ideia porque eles entendem que o, o mercado futuro da Europa é a China é a Ásia e, e os Estados Unidos já já chegaram no limite é, Aí os Estados Unidos começam também a, a perder a, a, a fidelidade, né, a aliança com a Europa. E quando o, o Trump chega ao poder, é, ele começa realmente a, a é, cutucar a Europa com uma, uma certa. É, é, uma certa. É, é, é um bullying né com a Europa vou fazer vou usar essa palavra né que é americana mesmo e aí é, com esse é, bullying para que a Europa é, se se se é, oferecesse a, a ajudar a custear os custos da OTAN e todo o, o exército americano e tudo é, a, a relação de amizade entre Estados Unidos e Europa começa a ficar mais instável. E aí com a guerra na, na Ucrânia, é, a Rússia passou a, a usar a Europa como uma, uma refém né, para é, extrair, pra, pra, é, extrair algum, algum resultado econômico ao mesmo tempo que cria uma situação onde a elite europeia vai, vai ser é, colocada em, em cheque pelo povo, pelas condições de inflação que estão surgindo Sim. lá. E os Estados Unidos que deveriam proteger a Europa é, disso também, estão na verdade usando a Europa para proteger o dólar. E aí é por isso que o euro está tá pagando a conta é, dessa crise junto com a libra e... E, e, a, e a Europa está tá com o seu destino agora totalmente em aberto né? por quê? porque é muito possível que, que ano que vem e no próximo ano aconteçam muitos protestos exigindo que a Europa saia da OTAN e que é, saia dessas sanções contra a Rússia para poder voltar ao que era é, mas isso para acontecer é só depois de uma, um divórcio bem complicado com os Estados Unidos, que a gente não, não vê se, se tem condições de realmente acontecer. Né? E, mas ao mesmo tempo o divórcio com a Rússia não é possível, porque a geografia impõe. Né? Então... É uma coisa, uma coisa difícil. Além disso, a história entre Rússia e Europa é muito mais de, de inimizade do que de é, amizade, né? Então, é, a Europa foi, no começo desse conflito, é, foi vítima de uma campanha como a campanha midiática que a gente viu aqui na eleição e está vendo no Brasil. É onde a população, a opinião pública é ludibriada pela mídia a entrar num caminho sem volta. E depois é, esse caminho fica muito complicado né, de, de administrar as consequências porque o, o estelionato público já foi, já foi consumado. Né? E, e psicologicamente a população fica diante de uma situação que ela não estava prevendo que ia, que ia enfrentar, parece também o que, o que o Reino Unido fez com o Brexit, né? e, e caminho sem volta, e o apoio às sanções contra a Rússia e tudo, é, foi um, um caminho suicida para a Europa, e a gente vai ver a, a economia europeia igual é, aqui o caso da... da da Alemanha que que vai que a bolsa alemã o índice DAX de Frankfurt perdeu mais de 21%, né? Então o Dow Jones alemão, uma bolsa industrial, perdeu 21% do valor porque porque a Alemanha é dependente do, do gás russo. Então é, a a gente pode ver um PIB europeu despencar. 10%, 15% nesse próximo período, nos próximos meses, e, e o euro continuar a se desvalorizar. E, e a gente não sabe aonde que isso pode parar. Né? Isso é que é, é complicado prever. Mas o que eu entendo é que a Rússia vai manter a guerra até a Europa é, entrar nessa crise e sair da OTAN, e os Estados Unidos vai manter apoio à Ucrânia, é, a, a, até onde ele conseguir para é, colocar a Rússia contra a Europa e vice-versa, e tentar ganhar com isso vendendo mais armas ou, ou é, o gás de, de, de xisto é, por navio que eles, que eles querem exportar para a Europa. E e vai usar essa estratégia, manter essa estratégia tanto onde for possível, é, simplesmente porque é o que eles sabem fazer de melhor, né, e o que eles têm a, a vender e ganhar nesse conflito, mas é, me parece que os Estados Unidos não, não estão muito interessados em manter a Europa, e a economia europeia como aliada e, e, e co coparticipe é, de, de, de um, um mundo ocidental, atlanticista. É, muito porque os Estados Unidos estão divididos também. Né? Então, é, a condução do, da, da, da geopolítica americana está muito confusa. E até porque, e, e, até porque a liderança está tá muito caduca nesse... É, momento histórico né? são burocratas que, que há muito tempo já perderam a conexão com a realidade tomando essas decisões aí pelo país e, e isso se viu aí no último é, o, o Joe Biden divulgou uma nova doutrina militar americana uma nova estratégia nacional digo, melhor dizendo né? que, onde ele fala que a democracia está em risco porque países autoritários como China e Rússia é, estão influenciando o mundo e cabe aos Estados Unidos combater essa influência. E... Então dá a entender simplesmente que tudo vai continuar no no, no, no tom que sempre foi, embora no, não no mundo que não é mais como era antes. E, e parece que que o o, o embate, né, em algum momento, isso vai resultar em, algum, em alguma colisão frontal entre alguém e alguém. E para que os Estados Unidos diminua esse ritmo de, de, de, é, de mobilização contra a Rússia, e, e a gente só não sabe aonde que vai ser esse crash. Né? Pode acontecer em qualquer ponto do sistema, mas a gente não, nunca tem como prever... Qual seria esse ponto? Um dos pontos que pipocou recentemente aí foi o Banco Credit Suisse, que está que, é, exibindo agora aí uma, uma vulnerabilidade grande, que o mercado é, já ficou ansioso se isso pode ser o próximo Lehman Brothers, né? até porque é uma empresa muito grande né, que está em risco. E uma outra coisa que me ocorreu, que pode vir a acontecer, é os Estados Unidos é, solicitou que a, que a Arábia Saudita não reduzisse a produção de petróleo nesse momento, porque é complicado para a economia deles. Né? E, só que a OPEP tomou uma decisão de, de reduzir. A produção de petróleo. É, isso até é bom para a Rússia, mais uma vez os Estados Unidos estão se sentindo traídos com isso. O que, que pode acontecer a partir disso? Será que uma possível é, revolução colorida poderia acontecer na Arábia Saudita, parecido com o que a gente está vendo no Irã? É, então é uma possibilidade aí que, que a gente pode assistir. Né? E, e os Estados Unidos têm presença militar na na Arábia Saudita eles estão lá desde os anos 70 desde o estabelecimento do petrodólar e se eles conseguem fazer isso no Irã devem conseguir fazer também na Arábia Saudita e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita vem, vem se mostrando insurgente em relação aos Estados Unidos aí, há um tempo excessivo talvez e meu palpite é que isso pode ser uma próxima cartada aí é, um, um lugar onde, onde essa é, onde essa guerra ainda não, não tinha chegado apesar de todo mundo árabe ter sido varrido pela, pela, por, esse, por esse movimento a Arábia Saudita, entre todos os lugares ali, foi, foi poupada né? principalmente porque se você olha, a Arábia Saudita o príncipe saudita é um dos donos do Twitter né? que aí tá, tá agora está sendo negociado com Elon Musk. Então, a Arábia Saudita é um dos, digamos, é, credores principais dos Estados Unidos. E pode ser um ponto do sistema ponto que, caso aconteça um, um, um, um crash, um, um tipo de quebra da ordem, né? é, que, atualmente a Arábia Saudita tem olhado muito para o lado da China e da Rússia, do que os Estados Unidos gostariam. Embora, historicamente, a Arábia Saudita tenha sido uma parceira muito próxima dos Estados Unidos. E, e a global poderia, ser, poderia deflagrar uma queda completa do, do sistema do petrodólar. É, e, e quem sabe o, o fim do, do, dessa era dólar, da hegemonia do dólar. E, e a gente viu um... um um indicativo disso justamente quando o Biden esteve na Arábia Saudita e não conseguiu é, o que queria mais, mais atrás, nesse ano, até o Bitcoin é, reagiu rapidamente aí a esse momento. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas o, o Joe Biden esteve no Brasil um mês antes da, daquelas manifestações de 2013 no Brasil. Então, ele tem, digamos, prática em fazer exatamente isso que, que a gente viu é, se desenrolar no Brasil a partir do, de 2013, que levou, em 2016, a, a, a uma mudança em relação às regras do petróleo no Brasil, que hoje nos fazem pagar uma gasolina mais que o dobro do que a gente pagava antes. Né? E, mas os mercados é, de Londres, de petróleo e tudo, estão levando agora um dividendo que antes eles não levaram da Petrobras. Então, valeu a pena ir para alguém. Né? E, então, é, moral da história, é, a Rússia está saindo a maior beneficiada da, da guerra, a segundo maior beneficiado no curto prazo é os Estados Unidos, por causa dessa valorização que o dólar tem em frente a algumas moedas que, que vão deflacionar, ou vão inflacionar por causa do, do da alta das commodities, o risco dos mercados, alta dos juros, é, países que sempre estão tendo problemas, tipo Sri Lanka, Argentina, vão ter problemas, né? E, e países que têm uma economia com um lastro em, em, em energia e, e commodities saíram ganhando indiretamente com o um conflito. E, e isso é, seriam aí os, os, os é, terceiros beneficiados. Né? E quem perde com a guerra é como principalmente a Ucrânia né, essa é, enfim, o país que mais está perdendo sem dúvida é, é a Europa né, a Alemanha principalmente a principal economia da Europa e a mais dependente do gás russo é, que, que é, vai, pode encolher aí assim, um quinto da sua indústria nesse período com perda, perdas irreparáveis para o a economia alemã, embora a Alemanha tem competência para conseguir reparar muita coisa, ela já conseguiu se reconstruir várias vezes na história. Né? É, e, e a Libra, né? o Reino Unido, talvez, entre as maiores economias, é, um dos principais perdedores né? é, nesse, nesse período todo, nesse momento todo, por porque, é, por ser uma economia, a Grã-Bretanha é uma economia que tem um padrão de, de vida, um custo de vida muito alto, muito luxuoso. E, mas é uma ilha que não tem auto-suficiente nesse sentido. Né? Então ela depende de um comércio global é, funcionando como, é, como seria do interesse dela. E isso talvez não exista mais. então é, geoeconomicamente a Grã-Bretanha é um país que chegou num xeque-mate de econômico, né? Assim, eles vão ter que, de preferência, encontrar a fusão, a fusão nuclear aí o segredo da fusão nuclear para para sair dessa situação de dependência energética, né? E, e isso provavelmente não vai acontecer, então é, mas os Estados Unidos nesse contexto todo também é um dos grandes perdedores porque é, a, a, o guarda-chuva de influência americano ele certamente encolheu nesse processo eles não conseguiram adesão a, muitos, a muitas sanções que eles tentaram exigir contra a Rússia e, e, e para fazer cumprir algumas sanções eles já estão já tendo que é, aliviar outras, tipo o caso da economia da Venezuela então é, eles não estão conseguindo bloquear todos os inimigos econômicos ao mesmo tempo e, e isso é um, é um é como se fosse um teto de capacidade de influência que eles chegaram né? e por último é, eles para conseguir manter esse patamar aí essa estabilidade por mais um tempo já estão agora sacrificando o, a atividade econômica em si para controlar o preço do petróleo, né? Porque é uma economia muito dependente, as reservas estão sendo é, consumidas e, e a melhor forma de preservar essas reservas é que a economia mundial toda consuma menos. E então, moral da história, os próximos anos a gente deve Pagar essa conta aí num, numa, numa desaceleração econômica em que ganhar dinheiro vai ficar mais difícil e, e, e, e os Estados Unidos vão tentar manter essa, essa situação é, enquanto gerenciam esses, esses frontes de, de batalha é, geopolítica aí com Rússia e China e vão fazer tudo o que for possível para manter o dólar, porque sem o dólar os Estados Unidos não têm o poder que eles têm. E, e, e para isso eles vão fazer tudo o que for necessário. Né? Então, no meio desse caminho eu vejo como que a Europa e o Reino Unido podem ser sacrificados, literalmente, e já estão, né? E, e que não, não há muito limite para o quanto eles podem pagar essa conta a não ser o limite que o povo estabeleça né, exigindo, exigindo que a Europa saia dessas sanções, saia da OTAN e, e mude a sua, a sua orientação geopolítica então, nos próximos meses eles vão ser decisivos para isso e a gente vai ver a história ser escrita por esses movimentos aí ou, ou pela, pela capacidade deles de, de se fazer ouvir ou não. Né? Mas o mundo vai estar agora de olho na Europa, atento a esse rumo que, que é, o, a civilização, que é o berço da democracia e que melhor pratica essa democracia, é, vai estar é, demonstrando essa, essa capacidade ou não. Porque na primeira parte da, do ano eles foram levados pela mídia a, a um caminho que, que não era o certo. Agora cabe à população corrigir isso, ou, é, ou vai ser o fim da Europa, enquanto, enquanto é, paraíso é, de bem-estar social e social-democracia. E, e liberdades e prosperidade econômica é, a gente pode ver a Europa é, se se transformar numa espécie de um México é, e, e, e passar a ter vários tipos de problemas que, que são típicos da América Latina e a inflação é só o começo né? é, falo principalmente de é, você ter milhões de refugiados ucranianos vivendo pelos países e, e vivendo como como é, indigentes ou drogados ou é, entrando em, em, em atividades criminosas e, e o estado falhando em conseguir oferecer é, a, a segurança, a qualidade de vida e e tudo mais e, e digamos um momento sombrio se estabelecer sobre a Europa é, isso é mais ou menos o que, o que os vetores econômicos estão é, destinando a Europa a não ser que o, o povo é, roube a cena e, e mude essa história né? então é isso pessoal é, eu deixo, deixo agora só mais mas esse recado, né, se você quiser aprender a, a ser um mestre de RPG corporativo, analisar ou mesmo criar a sua própria versão dessa metodologia, dessa mandala para alguma área nova, como por exemplo gestão hospitalar ou coisas assim, é, procura no nosso Instagram, @jogada, o, o link o link para para você é, saber as regras é, é esse aqui o link tri você abre e encontra um vídeo explicando como como participar né, desse dessa academia de gameologia que hoje é o Instituto da Jogada os cursos que a gente tem como, como ser um afiliado como ajudar a construção dessa rede e, e qual é a nossa estratégia com esse projeto, é nossa tese de investimentos aqui, os nossos cursos e materiais gratuitos aqui assinando a nossa newsletter. Então é isso, fico por aqui, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau.